Olá, boa tarde. Ah, pronto, sou a Teresa Minhar e fui convidada para vir aqui fazer a apresentação do meu trabalho. Tenho que já dizer que a mim meto com um bocado de confusão estar a falar ao microfone. porque... Não, não, não, não. Ah, e pronto, e acho que vou começar por pôr já uma primeira imagem. Esta sou eu, quando tinha pá, uns 17 anos. E pronto, e, e eu comecei, eu, eu descobri o que queria fazer, joalharia, na Antónia Rui. Pronto, eu entro para a Antónia Rui com 15 anos e, e fui parte do Fogo, e tinha metais e cerâmica e percebi que era isso que eu queria fazer. Gostei logo muito de trabalhar com metais e percebi que tinha um potencial brutal, era um material com, com um potencial enorme. E, entretanto, também, a Antónia Rui foi muito importante para mim em termos de pensamento, em termos de aderir. Eu já tinha, eu já procurava há muito tempo um movimento um bocado alternativo, sempre tinha tido uma, uma sensação de que não me encaixava na sociedade e que chega a Antónia Rui e descubro que, de repente, eu tinha encontrado a minha tribo. Pronto. E, e pronto, e, e era... Era anarquista que ainda hoje em dia sou. Mudei algumas coisas, mas ainda continuo a ter algumas convicções. Pá, e muito rapidamente isso começou a influenciar a minha vida, a minha forma de estar, a minha forma de pensar e mais tarde o meu trabalho. Pronto, Eu na altura, inclusivamente, também sempre estive muito metida no movimento de música, sempre tive imensos amigos músicos, inclusivamente... Tive uma banda só de mulheres na Antónia Rui, de miúdas, que eram as Capa Mutim. Uh, e pronto, e, e, e começou aí o meu percurso. Embora na Antónia Rui eu não tivesse começado a desenvolver mesmo o meu trabalho a nível de joalharia, foi importante para a minha formação pessoal. Mais tarde eu entro final, eu ainda passei pelo IAD. Aliás, porque eu quando estava na Antónia Arroio, eu muito rapidamente percebi que não queria ir para a universidade. E disse aos meus pais que não queria ir para a universidade e, portanto, nem sequer queria tirar o 12º ano, porque eu queria fazer joalharia. E aquilo foi um bocado uma coisa um bocado complicada e ainda me pressionaram a fazer uma coisa que não queria, que era ir para o IAD Design de Interiores. <risos> e eu não me identifiquei nada. Na altura com o IAD, nem com, a, com essa disciplina, e pronto, e depois acabaram por aceitar eu ir para, para, para o Arco, que foi onde eu tirei o meu curso de joalharia. Estas são, eu, eu andei a fazer uma recolha de muitas imagens do meu trabalho e de imagens minhas da época, e pronto, e encontrei estas duas, que inclusivamente foram tiradas por um amigo meu, que era o Serpa, o Fernando Serpa, que fazia parte também de uma banda punk que eram o Escudo Judas, e ele era fotógrafo. E ele te fez muitas fotografias do meu trabalho também. Aliás, eu ao longo da minha, do meu percurso de joalharia, eu sempre tive vários amigos que, que gostavam de ensinar coisas com as minhas próprias peças. Um deles foi o Serpa, outro foi uma amiga minha, que é a Bárbara Cabral, e outra, uma grande amiga minha, a Patrícia Almeida, que inclusivamente deu aulas de fotografia aqui, nesta escola. E que infelizmente morreu o ano passado e que era uma pessoa a quem eu tinha uma profunda admiração pelo trabalho dela e pela pessoa que ela era e, pronto, e, e isto aqui era, era no arco pronto, várias experiências do, das, dos primeiros objetos de utilizar objetos do cotidiano em cima do corpo pronto, e começar a ter esta ligação hum, do corpo com, com o objeto, lá está ah, eu também quis pôr aqui uma fotografia de Berlim, porque eu, quando acabei o curso de joalharia, uh, eu estive em Berlim durante dois anos. Uh, portanto, eu estive em Berlim de 91 a 93, que foi passado dois anos depois da queda do muro de Berlim, em que Berlim era completamente diferente do que é hoje em dia. E, e pronto, eu vivi em casas ocupadas, e pronto, portanto, o meu percurso sempre teve a ver com... Sempre muito alternativo, sempre um bocado à margem da sociedade tal como nós a conhecemos, não é? E uma procura sempre de uma, de uma alternativa. Vocês, se quiserem, podem ir fazendo perguntas. <risos> Ainda está muito no começo, não é? Bem, então eu dividi isto por alguns temas. Eu, quando entro para, para o arco, muito rapidamente comecei a desenvolver o meu trabalho e comecei com as joias de autodefesa. Esta foi a primeira bracelet que eu fiz uh, nos anos... Isto é, ainda é anos 80, não é? Uh, isto tem muito a ver, lá está, com a estética punk e com as vivências que eu tinha. Ou seja, eu conforme as vivências que ia tendo ao longo da minha vida, eu ia, ia desenvolvendo peças que tinham a ver com essa visão que eu tinha sobre as coisas. E nesta época, estamos a falar dos anos 80, uh, em que no bairro alto as coisas eram um bocado complicadas e não é como hoje. Pá, uh, tinha havido o 25 de Abril há uns anos, a mentalidade ainda era assim um bocadinho retrógrada e como mulher, muitas vezes passávamos por situações complicadas tais como a na rua. Pronto. E então, eu comecei a fazer estas primeiras braceletes que eram... Com... Braceletes de autodefesa em relação a gás que me palpavam na rua, basicamente. <risos> Temos aqui uma situação recriada com uns amigos meus em que eu ia andar na rua, palpavam-me e depois atacava a pessoa com o bracelete. Também fiz esta, que é com serras, também com uma estética parecida. Esta fotografia é da Patrícia Almeida. Este, estas fotografias foram tiradas num espaço que mais tarde eu estive a trabalhar, que era a Alemauto, que era um espaço em que o grupo de teatro Olho utilizava para, para projetos de teatro, não é? E que eu também estive lá a trabalhar. E era um espaço fantástico porque aquilo era uma oficina abandonada, ao pé da Lignave, e todo aquele enquadramento era fantástico como cenário para as minhas peças também. Pronto, isto é uma das minhas peças que ficou mais conhecida também nessa altura e que representou Portugal até em, nas, em, numa bienal e, e, numa, e numa exposição de, na Alemanha, uma das exposições principais da Schmuck. Fui convidada em 92 para participar nessa exposição e uma das peças que lá esteve foi esta. Pronto, isto é uma mão toda articulada de autodefesa. Esta também é da Patrícia Almeida. Esta é, é outra peça que é um punho de lâminas que também é todo articulado e, e pronto e que se põe aqui na, no punho e na, e na mão. Abre, se portanto. Eu sempre, para já, uma das coisas que eu sempre me atraiu imenso do meu trabalho também foi a complexidade das peças e, e o movimento, o movimento a mudança, de não ser uma coisa estática. Mais uma do me da mesma peça. Esta também era lá dentro na Lemaut. E esta peça já, já são umas dedeiras que eu fiz na altura para um namorado que eu tinha, que costumava roer as unhas. <risos> e até então eu fiz esta peça para ele não roer as unhas. Que é cromado, é uma peça de latão cromado. Vocês estão todos muito calados. <risos> Cá estou eu com as tais dedeiras também. Este era outro, eram outras dedeiras em que ele já tinha ruído tudo o que tinha para ruir, portanto já tinha só ossos, não é? Que foram, foram os ossos que eu esculpi também em osso. E isto já é uma peça que é o fura-olhos, pronto. Isto já, isto já é uma peça mais de tortura, que teve a ver com uma situação muito dramática que eu passei na minha vida em relação a essa pessoa uh, e que fez com que eu começasse a desenvolver peças de tortura. Pronto, basicamente tem a ver com o assassinato dessa pessoa. Pronto, e que me causou... Não, eu tive um namorado que foi morto à minha frente. Pronto, foi esse namorado que aconteceu numa situação na rua e que isso teve uma influência brutal no meu trabalho mais tarde, porque, aliás, eu sempre olhei um bocado para o meu trabalho como uma forma de conseguir tipo uma, um balão de oxigênio para aguentar determinadas emoções pelas quais eu passei. Não, não, eu não estou a ser metafórica. Isto foi mesmo uma situação que aconteceu e que a única forma, devido à revolta que eu sentia, e a injustiça que eu sentia, que demorou anos até que se fizesse justiça, demorou 12 anos a fazer-se justiça, pá, eu, eu utilizei esses sistemas também no meu trabalho. Pronto. Eu, normalmente, eu acabo por falar um bocado de experiências pelas quais eu passei porque tiveram sempre influência no meu trabalho e eu sou uma pessoa que não consigo dissociar a minha pessoa do meu trabalho e o meu trabalho da minha pessoa. E, e por isso mesmo o meu trabalho sou eu e eu sou o meu trabalho também. Ou seja, acho que o meu trabalho não podia ser outra pessoa a fazê-lo. É um bocado isso. Esta também é a mesma peça. Esta também é uma fotografia da Patrícia Almeida com os mesmos óculos. Isto é uma peça de 90, de 1990. Depois faço este almo de tortura também. Pronto, depois comecei a desenvolver que isto foi no último ano em que eu tive no ar, que já isso tinha acontecido e que eu desenvolvi peças de tortura lenta. Pronto, e então até andei a, a fazer um estudo sobre instrumentos de tortura na época, na época medieval, não é? E, e pronto, e fiz esta peça e fiz outra também aliás esta peça e esta fotografia depois mais tarde foi a fotografia de cartaz de uma exposição que eu fiz na ZDB isto é uma peça toda forjada que demorou horas e horas e horas a fazer, isto é uma peça toda em cobre feita em várias partes que foram todas rebitadas e depois levaram folha de prata fiz este colete também estes foram os projetos que eu fiz no final do, do, do curso do, do, do arco é o mesmo. São fotografias lindas da Patrícia. Eu tinha que expor. <risos> e pronto. Outra parte do meu trabalho que sempre esteve muito presente é, são os insetos, a anatomia e articulações, tanto que eu até fiz uma exposição que se chamava o Insectário. Agora há relativamente pouco tempo, mas os insetos foram sempre animais que tiveram muito presentes no meu trabalho. Insetos, e neste caso não, não é um inseto, neste caso é um pássaro. Isto ainda foi feito também na, no arco, que é um esqueleto de um pássaro articulado e depois tem ali uma pedra por dentro e, este, e esta peça chamava-se o -ovno, que era uma mistura de um e com um pássaro. Mais uma vez, encenações com esta peça. Estas fotografias são da Bárbara Cabral. Estas são da Patrícia Almeida, também na Le moto, com a mesma peça. Esta parte teatral sempre me atraiu imenso. Isto também foi outra peça que fiz na época, que era o fogácer, uma mistura de um pássaro com foguetão. E pronto, e chegamos à primeira marioneta que eu faço, que é uma formiga gigante, em que se introduzia o dedo dentro do próprio corpo da formiga, ela é toda articulada, e esta peça representou Portugal também numa bienal, em Lisboa, em 94. Esta, basicamente, é a primeira marioneta que eu fiz. É a mesma. Ali dá para ver que eu tinha o dedo dentro do próprio corpo da, da formiga. vocês se quiserem, façam perguntas. Eu estou para aqui a debitar, a debitar, a debitar, mas vocês digam alguma coisa, se quiserem. <risos> Desculpe. A Teresa trabalhava naquele espaço, perto da Lisnada, é isso? Cheguei a trabalhar sim, mas em ferro, porque eu também houve uma altura que trabalhei com ferro. E Fazia eu, coisas maiores, reciclagem... aproveitava os materiais que, que se encontrava Eu sempre, eu sempre fiz reutilização, de, nem sempre, quer dizer, nestas peças aqui não. Estas foi. peças são feitas todas de origem de uma chapa de metal. Mas eu muito cedo comecei a fazer muito reciclagem de materiais, porque sempre foi uma coisa que me fez sentido. Sentido porquê? Para já, eu no meu trabalho, as coisas têm que me fazer sentido e têm que ter um propósito. Se para mim não tiver um propósito, não faz sentido. E o propósito de utilizar coisas já existentes é precisamente por achar que nós vivemos numa sociedade altamente consumista, que se faz lixo constantemente e que existem tantos objetos fantásticos que podem ser reutilizados e transformados noutras peças e mesmo até por uma questão cultural, de cultura. Por exemplo, tu vais à Feira da Ladra, como, como eu vou com muita frequência, eu já lá encontrei objetos do passado que nem eu sabia para que aquilo, para que é que aquilo servia. E fico sempre fascinada quando encontro coisas fantásticas e penso assim, epá, isto é muito louco, isto tem um potencial. Pronto, e, e uma pessoa tem que começar a habituar-se a olhar para o potencial das coisas e não querer sempre coisas novas, poder transformar essas coisas. E, e, e outra das coisas que eu faço, cada vez mais, por exemplo, em relação ao, ao consumismo e esta coisa de se fazer lixo, pá, eu cada vez mais lavo sacos de plástico, eu estou sempre a recusar sacos de plástico. Pá, eu, por exemplo, as embalagens das minhas peças, eu reciclo caixas de metal, tiro-lhes a tinta e faço as próprias embalagens para as peças é uma forma também de reutilização de materiais pronto, eu acho que esse pensamento tem que estar super presente pá, na nossa vida e as pessoas têm que começar a ter consciência de que não é aliás, aquela coisa de deitar, fazer o lixo reciclável não, nós temos é que não consumir tanto e se calhar consumir com mais qualidade e com mais cabeça e não comprar tanta porcaria porque as pessoas estão muito habituadas a comprar também porcaria que não serve para nada e que faz imenso lixo. E que está a destruir o nosso planeta, basicamente. Uh, espera, espera, espera. Há mais perguntas? Ou... Sobre, sobre a fase do, do, do arco. Tu tiraste joalharia no arco, já havia Sim. joalharia nessa altura. Sim, eu entrei para o arco em 87 e acabei em 91. Ok. E... Que, aquela coisa do, do, dos objetos de tortura, como é que como é que aquilo foi recebido no arco não, não, ai foi muito foi... bem recebido foi muito bem recebido, muito essa... bem recebido porque pá, eu para já na altura eu acho que havia até eu acho que se calhar até havia muito mais liberdade em termos artísticos do que há hoje uh, porque eu acho que vinhamos de uma ditadura e então acho que as pessoas estavam muito mais predispostas a novas ideias e a fazer coisas novas do que estão hoje em dia. Acho que hoje em dia as pessoas estão muito mais condicionadas do que estávamos na altura. E portanto, até mesmo a nível de joalharia, a coisa foi muito bem recebida. Eu, eu sempre fui muito apoiada, tanto que eu fui a primeira joalheira do Arca a ter uma bolsa que eu no terceiro ano tive uma bolsa de estudo, que me pagaram o, o arco todo e ainda me deram dinheiro para comprar ferramentas. Eu na altura já tinha saído de casa, já vivia com esse meu namorado e, portanto, para mim era ótimo não ter que pagar a escola porque, pronto, eu não tinha propriamente dinheiro para andar a pagar o curso e eram os meus pais que pagavam. Mas é, é, sempre, é, sempre vista a joalheria como aquela ideia do adorno, é? Da coisa que torna -se mais bonita, que claro. não sei, se é um clichê claro muito que grande, sim. mas Claro. Há, ele existe, não é? Claro, existe. E isto é o oposto disso. É assim, eu só quando realmente chego, ao, eu não sei, isto está a tá, tá, tá. Eu só quando chego ao arco é que é que tive o conhecimento do que é que já existia a nível de joalheria contemporânea, principalmente lá fora, porque eu antes disso, mesmo na Antónia Rui, não tinha-se eu, eu, pá, não tinha esse contacto porque eu, quando estive na Antónia Royo ainda apanhei os mestres antigos e aquilo era tudo muito rudimentar e não, não se fazia propriamente joalharia contemporânea. Eu o que me atraiu foi os materiais e achei que aquilo era um, um, tinha um potencial enorme. Mas foi no arco que eu comecei a descobrir o que é que realmente se fazia. E, e senti que havia uma liberdade enorme. Eu lembro-me perfeitamente que eu não tive condicionamento nenhum. Eu fiz o que quis no arco enquanto lá tive. Em termos de trabalho pessoal, eu, eu propunha as minhas ideias, quer dizer, claro que eles davam projetos, mas eu dava as minhas ideias e fazia aquilo e pronto. E, e depois essa relação com o teatro ou com a performance, como é que era? As Epá, as tem, tem, tem, e... tem a ver, eu acho que também tem a ver, porque eu no, o, o, os amigos que eu tinha à minha volta estavam todos de alguma forma relacionados com áreas artísticas, mas eram de campos completamente diferentes, desde música, à teatro, à escola de circo. Aliás, na altura em que eu estive no, no Arco, havia ali um polo engraçado de várias coisas juntas, porque era o Arco, o Ifict, que também estava no mesmo edifício que estava ligado a teatro, e ainda havia a escola de circo e eu tinha vários amigos que estavam na escola de circo e então aquilo criou-se ali um polo muito interessante eu dava muito mais até com pessoas que nem sequer andavam no arco do que as pessoas do arco pronto eu sempre tive mas eles viam as tuas peças e pensavam em, em projetos ou já tinham projetos e achavam que as tuas peças se enquadravam como é que eles ganham essas pessoas do teatro etc que incluíam é, epá, teus trabalhos? na altura era mais coisas sim às vezes fazia-se projetos eu por exemplo até cheguei a fazer Uh, peças até para um número de circo lá de, de, da escola de da escola de circo, não é? Sim, sim, sim. sim, havia um cruzamento e havia imensa vontade de fazer coisas, pronto, e, e acho que era engraçado por isso. Havia imensa vontade de fazer coisas novas e coisas alternativas e arranjava-se forma de as fazer. Mesmo em termos de música, pá, antes havia muito mais concertos em todo o lado do que hoje em dia. Hoje em dia é uma seca, -te é licença. tudo grande, é tudo festivais, não. É muito mais interessante coisas pequenas. Contacto direto, sem ser uma coisa gigante, tipo multinacional, pronto, basicamente. Mais alguma pergunta nesta fase? Não. Estava Esta aqui é mais outra das marionetas que eu fiz, que é o animaloide, que era uma mistura de vários animais. Isto é uma bracelete também, que é o camarão. Esta também é outra bracelete que é um escamarão articulado, que é uma peça toda articulada. Pronto, isto já são peças que eu fiz já fora do arco. Esta, estas peças já faço na altura em que eu já estava num projeto também diferente, quando voltei de Berlim, que foi hum, a ZDB. Vamos lá ver se eu não me baralho muito, porque eu estava a pensar em falar da ZDB noutra parte, que eu já vou falar mais lá para a frente. Pronto, acho que é melhor assim. Pronto, isto é, é mais uma das peças que eu fiz também nessa época, também uma mistura de, de, de inseto com caveira, e, era um, e, e esta peça é uma bracelete que ao mesmo tempo é um cinzeiro, portanto tira-se o, o coisa para o cigarro e o fundo e serve de bracelete. Estamos a falar de peças que são dos anos 90. Esta sou eu com essa peça ali. Essa cor é natural. Qual cor? Ah, e aquela que. Não, aquela cor é uma patina que se dá, que eu dei para ficar com aquela cor. No fundo é uma aceleração de um processo normal do cobre se tiver em contacto com o ar, só que para chegar a, para chegar a esta cor demora anos. Neste caso, com fogo e com, com esse nitrato de cobre e com lume brando, aquilo vai, vai, vai ganhando esta cor. É uma patine. Isto também é outro, pronto, é mais outro dos insetos. Foi uma peça que eu fiz também toda, que se mexia toda em prata, que é um escaravelho também. Também outro. É um material que eu utilizo muito também no meu trabalho, é a resina. Esta, esta encomenda também foi interessante porque deram-me uma mosca, queriam que eu fizesse uma peça com esta mosca, e eu decidi fazer esta peça, que é, uma, que é um... Ou seja, num, de um lado tem uma lupa e do outro eu coloquei o inseto dentro de resina e quando se olha para a lupa vê-se o inseto aumentado. Pronto, o inseto estava lá ao fundo e a lupa estava cá em cima. Era, tinha, sim, ela tinha encontrado aquela mosca, já era gira porque era azul e amarela metalizada. Ah, isto já é outra coisa, pronto. Eu pensava que tinha posto mais fotografias desta peça, afinal não. É que eu tenho muitas fotografias e então tive que... Não, não, não, não. não. Esta peça já tem vários anos. A entrevista que eu fiz para a RTP é com outra, outro tipo de peça mas também de insetos, com asas de inseto. Ah, depois também, outra das coisas ligadas às articulações, eu a partir de uma certa altura comecei a utilizar ossos no meu trabalho. Pronto, e fiz esta bracelete que se chamava, chamava próteses, porque já não tenho esta bracelete, em que fiz uma espécie de próteses em prata que encaixavam no osso e era completamente articulada. Este, também era, este gancho chamava-se Flinkstance, que também já foi vendido, que é com o osso também, e o próprio fecho do gancho uh, entra num buraco do osso. Sim. O melhor é não desligar nunca, afastas só, porque senão... E a ligar e a desligar? Onde é que consegui encontrar ossos? Isto, isto, uma pessoa graves. tem connections. <risos> <risos> Estou a brincar <risos> Olha, encontro imensas coisas e tenho amigos que se estão sempre a lembrar de mim Cada vez que encontram ossos, guardam e dão-me Portanto e, e é isso isto é uma caveira de um gato, aliás, isto até foi uma caveira que eu encontrei uma vez numa casa abandonada. Aliás, até era uma amiga minha que tinha um ateliê não sei aonde e que há um dia que diz assim é para o 13, eu estive a andar não sei aonde e encontrei lá estão dois gatos mortos. Queres ir buscar as caveiras? Pronto. E eu fazia, eu tenho uma coleção muito vasta de caveiras e doces que fui utilizando no meu trabalho, isto é mais uma delas. Isto foi uma peça que também já foi vendida de uma exposição que eu fiz. Oi. Ah. Uh, estive sempre em climas bastante tipo, ligados à anarquia, que provavelmente também havia bastante gente vegetariana, não sei. Uh, Sim, também. Houve algum preconceito em relação a esses trabalhos? Tipo, relacionados com os animais? Por causa animais? dos animais? Sim. Bem, para já na altura em que eu estive em Berlim eu ainda não trabalhava propriamente com ossos. Com, com estes ossos, de qualquer forma. Se existe alguma polémica ou não, não sei, mas para mim não me faria sentido nenhum, porque eu como trabalho com animais que já estão mortos, não vejo qualquer problema em se utilizar, inclusivamente posso dizer que as minhas últimas peças, que por acaso não estão aqui, até têm ossos humanos. Pois. E portanto, para mim, ossos humanos de animais, seja o que for, desde que estejam mortos, é que eu tive um, um problema também, porque também, tinha, eu também fiz uso de, de animais que encontrei mortos, Uh, e houve uma polémica enorme, eu também fui estudante da António Rui, houve pessoas que viram tipo, fotografias relacionadas com isso e gerou-se uma polémica enorme, porque eram animais e tipo, estavam mortos, e os direitos dos animais, P mas posso... tanto faria isto como faria como de uma pessoa... Pronto, mas é assim, para mim isso não passa de trivialidades e de pessoas que têm que opinar sobre coisas que nem sequer pensaram propriamente, profundamente sobre elas. Porque é assim, porque se nós pensarmos profundamente sobre a situação, qual é que é o problema de se reutilizar Ossos que já não têm vida. Eu posso dizer, uma, uh, eu ainda este verão passado estive na Costa Rica com os meus filhos. Vi insetos brutais. Houve um inseto que eu vi que eu pensava assim: eu adorava ter isto! Mas depois pensei assim: eu era incapaz de matar sequer um inseto para usar no meu trabalho. Agora é assim: se o inseto aparecer morto no chão, eu o apanho e vou usar. Tome nas tintas. Acho que não estou a desrespeitar absolutamente nada. E além disso, os ossos humanos que eu utilizei no meu trabalho foram comprados na feira da Ladra e eram de um esqueleto para, para estudo de medicina. Portanto, também não andei a roubar ossos no cemitério. E nem pronto, portanto, para mim é muito claro. Eu acho que muitas vezes as pessoas gostam de criar polémicas baseadas em, sabe-se lá o quê. Pronto, porque tem que dizer alguma coisa. Mas ó, oh, oh, Teresa, uma pergunta. Uh, ao recontextualizar esses ossos e essa matéria orgânica a partir do teu trabalho, até pode haver a leitura de que há uh, de que há um respeito. Eu que uma era nova a vida. Forma... Claro. Uma nova vida. Um respeito que vai para uma reflexão sobre como é que é a nossa relação, porque no fundo estás a fazer uma proposta radical, que é até que ponto é que eu coloco no meu corpo e o quero adornar com um pedaço orgânico morto recolhido. Não é? que é de uma outra espécie que não sou eu, Exatamente. mas que é uma espécie que já foi animal e que, pronto, tudo isto coloca até questões filosóficas. Não certo, mas não? Toda, não certo de é toda, desde a pré-história, que o homem usava ossos e dentes como adornos até para lhe trazer sorte. E para mim... Acho que até é uma questão de respeito pela natureza. inclusivamente. eu já não penso assim, mas eu quando era adolescente até costumava pensar que quando morresse, até gostava que utilizassem a minha cávara para um candeeiro. Pá, hoje, em dia, hoje em dia já mudei um bocado, penso assim, prefiro que, que ser cremada que é para não estar aqui a ocupar espaço. Mas pronto, mas, mas já pensei nisso e, e não acho nada que fosse uma, uma falta de respeito para comigo própria, não é? Porque não... Opa, não se olha, isso, isso é uma boa pergunta, isso é uma boa pergunta. Não cheguei, não cheguei a esse ponto. Ah, este também é, é um dente que me ofereceram, em que eu criei depois as raízes e fiz um colar com ele. Portanto, eu estou sempre, sempre, sempre a utilizar objetos encontrados. Isto já são peças com asas de inseto também, em resina. Mais uma vez, reciclagem. Esta peça fiz há, há dois anos, que esteve numa exposição. Isto é uma mistura de um escaravelho com uma caveira e é inteiramente feita com colheres e com dois puxadores. Ou seja, deram-me, também ofereceram-me um faqueiro de bronze, um primo uh, e ele disse, epá, tens aqui isto, eu não quero isto para nada, de certeza que vais utilizar isto para qualquer coisa. Pronto, e de facto utilizei, comecei a escortanhar o faqueiro todo e fiz peças com ele. Este, esta é a outra peça que eu utilizei uma colher de prata para fazer este escaravalho. O corpo da, do inseto é feito com uma colher de prata que a minha mãe me deu. A minha mãe não sabe que eu destruí as, as colheres todas que ela me deu. Este é mais outro dos insetos que eu fiz, que é uma cabeça de inseto. Asas de inseto também são os brincos. Esta é a tal peça que estavam a falar do programa, foi esta que foi feita para o programa da televisão, com reciclagem, com uma lente de uma câmara fotográfica, com asas e com uma caixa de prata. Pronto, mais um, mais ossos. Esta aqui é uma caveira, de um, penso que seja de um cão, que foi cortado ao meio e que, foi, que utiliza uma técnica do electroforming, em que se consegue cobrir um objeto totalmente com cobre, através de um processo de eletrólise. Não, esses, essas asas são de insetos que vêm de, de fora, não são de cá. Sim, sim. Pronto, isto é um maxilar humano. Isto é uma peça que tem um maxilar humano que também está com electroforming e depois tem uma data de cristais a fazer de dentes. Penso que seja de mulher. Esta é a peça. Pronto, eu sei que algumas pessoas ficam um bocado chocadas com isto, mas pronto. Ah, esta, esta é mais outra das peças que tem também ossos humanos, só que estão tingidos. Tem coral e tem vidro. Coral que eu apanhei também na praia morto. E, e vidro. Ah, ah, este, o tema da complexidade. Pronto, o tema da complexidade, isto foi... Eu, eu sempre tentei cada vez mais evoluir e fazer coisas cada vez mais complexas a nível técnico. Pronto, isto até foi um projeto que eu fiz há muitos, muitos anos, que até ganhei um prémio na altura, que era sobre as colinas de Lisboa e os elétricos. Então fiz estas duas braceletes, em que no caso da De Cima, os elétricos andavam completamente à volta de... Isto supostamente era para ter sido produzido depois para a venda, mas depois ficou tudo em águas de bacalhau. Só aqueles projetos que aparecem... Sim, mas isto, já foi, mas isto já foi feito nos anos 90. Portanto, já foi há bastante tempo. Isto foi uma peça que eu também fiz há muitos anos, que também era uma espécie de jogo em que dava para mudar a pedra para qualquer sítio do alfinete e que ficava presa. Porque tinha um sistema de mola. Peças que, que hoje em dia é um bocado... Pronto, as pessoas não valorizam. São peças que muitas vezes dão tanto trabalho, tanto trabalho a fazer e que as pessoas não querem pagar esse trabalho. Pronto. Isto também é mais outro que eu fiz, porque eu estive a trabalhar também para uma empresa durante vários anos a fazer coleções de joalharia para instituições e museus. Isto é a mesma peça que funcionava dos dois lados e rodava. Isto também era outra peça, que estas peças andavam lá por dentro. Portanto, isto foi tudo soldado, já tudo encaixado na peça. Ou seja, as, aquelas rodelas. Do... Ah, e esta peça que é... O do corpo a das peças. Também, também. Esta bracelete também era altamente complexa, que até fiz baseada no poço iniciático da Quinta da Regaleira, que também deu imenso trabalho e também era bastante... E esta aqui também. Esta peça é engraçada, que fazia parte de uma coleção que eu desenvolvi sobre a Batalha de Alves Barrota, em que eu li o livro de estratégia da batalha e desenvolvi a coleção toda a partir da estratégia militar que foi utilizada. E esta era uma delas, que era uma espécie de... que eram as tocas do lobo e o... E o, opá, e o caminho por onde os, os espanhóis foram, a vala, que depois foram atacados por cima, então as bolinhas são os portugueses e os espanhóis e aquilo que estão na escola... Pronto, é um jogo! Pronto, falando de complexidade, cheguei a um ponto há uns anos atrás que também fiz um projeto uh, com marionetas, mais uma vez, e que foi baseado nos autos das barcas de Gil Vicente, em que eu tive um apoio da Gulbenkian, um subsídio para poder fazer este projeto, porque foi um projeto que eu fui fazendo ao longo de quatro anos e que se não tivesse tido dinheiro para o fazer eu não o tinha feito, porque tive várias vezes para desistir, porque em termos de complexidade era tão grande que eu, houve alturas que só me apetecia, era, pato, tome nas tintas, eu não vou fazer isto, estou farta. Pronto, mas como eu sou uma pessoa que nunca desisti das coisas que quero fazer, levei até ao final. Uh, este projeto também tem um lado, que daqui a bocado já vamos chegar ao ponto alto de, daqui de, do, do meu trabalho, que é o lado mais crítico em que este projeto também tem um lado crítico, não é? Da sociedade. Pronto, isto basicamente, é esta, este personagem aqui é a melga comum que representa, que está ligado também ao povo. Pronto, porque havia vários personagens nos altos das Barcas e eu decidi agarrar em determinadas personagens e transportá-los para os dias dois que representam um tipo social ou um personagem da nossa época. Pronto. E neste caso eu pus o, o bobo como representante do povo. Pronto, Inclusivamente o bobo usa aqueles chapéus que o pessoal usa quando vai aos jogos de futebol. Isto já para ironizar um bocado a propósito de, de, pronto, das preocupações, não é? Das preocupações a nível social que muitas vezes o povo que se deveria, se calhar, também preocupar com determinadas coisas, não o faz porque anda alienado com coisas tais como futebol e não só. Pronto. E ele também tem umas rodas nos pés que também têm a ver com uh, carros e, e outro tipo de coisas, que se transforma, porque este projeto era... Estas personagens, depois de mortas, transformavam-se num animal que estava diretamente relacionado com elas e neste caso ele transformou-se na melga comum, porque existem boés de pessoas assim... <risos> Esta é a Alcoviteira, que, é, é, que, na, que na altura, na, na, no mote da Barca do Inferno, a Alcoviteira é, é a senhora que tem a casa de passo com as meninas, de prostituição, basicamente. E então este personagem representa o tráfico de carne branca e o mundo da moda. Gosto muito desta personagem, é muito sexy. É muito... Estamos a falar de uma personagem deste tamanho toda articulada, ela mexe todos os braços todos, o maxilar mexe, pronto, os, as pernas. Opa, não sei, eu não estive a calcular isso, porque há determinadas peças que nem vale a pena estar a calcular. Não faço, eu du... Como? São 13, 13 marionetas. Pronto, e neste caso, esta personagem transformava-se num polvo. No fundo, o polvo também está conectado com a máfia e com os tentáculos, não é? O polvo é outra personagem que já entrou também, também tem outro, outro trabalho, que em termos de linguagem estética não tem nada a ver com este, mas que também utilizei o mesmo polvo noutro contexto. Como podem ver, o polvo é altamente complexo, com os braços todos, que são todos articulados, ele mexe todo para todo em todas as direções, e é uma peça muito pequena. Este é o, pei, é o, é o peixe isso que representa as multinacionais e os bancos, portanto, os picos têm a ver com os sistemas de segurança e os olhos têm a ver com as câmaras de vigilância dos bancos e das multinacionais, e disso tudo, portanto, com toda a informação que se possa ter atrás, pronto, é este personagem... E, e este personagem transforma-se naquilo ou seja, este é o multi-empresário com o nickname Caga Milhões e que portanto representa o empresário ou o banqueiro que até tem um buraco no rabo de onde lhe saem imensas moedas porque a minha ideia era que ele cada vez que abria a boca saia dinheiro pela boca e pelo rabo Pronto, basicamente é isso e tem um, uma grelheta no pescoço que é o peso da gravata e toda a simbologia da gravata, pronto Cá estão eles, os dois. <risos> Lá está o buraco. Agora vão aparecer assim umas, umas, umas imagens um bocado obscenas, porque eu gosto, depois, de brincar. Uh, não é ainda esta, mas há de estar a aparecer. Que é esta. Que é o imperador. Isto tem a ver com a permiscuidade que existe entre o imperador e as multinacionais. pronto O imperador representa... No fundo, o negócio do armamento, petróleo, uh, pronto, tem a ver com o poder imperialista. Uh, é isso que ele representa. E por isso é que eu fiz esta sessão fotográfica muito, muito sexual. Pronto, cá está o imperador. E este é o bicho em que ele se transforma. Este bicho... Ah, porque, entretanto, no alto da, no alto da Barca da, da Glória, este, este, o Imperador e o Papa e outros personagens estão retirados do alto da Barca da Glória. Eu, na altura, andei a ler os autos e andei a fazer um bocado de investigação e achei engraçado porque é que todos os poderosos se safavam e iam todos para o céu, nenhum ia para o inferno. Eu pensei assim, ok, então estes são os intocáveis. Portanto, não lhes, já na altura não lhes acontecia nada e hoje em dia também não. Pronto, e então, o que é que acontece? Uh, como os bichos em que eles se transformavam, estes personagens, estavam diretamente relacionados com o céu, pronto, com o céu eram bichos que, que tinham asas, não é? E, e o que, tinha, que estava relacionado com o inferno estava mais relacionado com o fundo do mar. Só que neste caso, como ele é intocável, este bicho que está relacionado com o fundo do mar tem asas e levanta-voa, pronto, porque isto é um peixe, um peixe abissal, que existe no fundo do mar, que é o um melanocetos, e que tem a capacidade de comer de tal forma a ficar com o triplo do tamanho. Portanto, ele aqui neste caso está com o triplo do tamanho, com uma barriga gigante, que eu relacionei diretamente com a ganância. É este bicho, que normalmente não tem a barriga. Seria um peixe só sem esta barriga. Este já é o peixe em que se transforma o papa. Este é o papa. Que se transforma também neste, neste peixe abissal, que também existe no fundo do mar sem asas. E que tem um, uns olhos tubulares que estão a olhar para o céu. E que eu achei piada, porque acho que tinha um bocado a ver com o facto de se olhar só lá para cima e não se ver nada à volta, só lá em cima. Está relacionado também com a igreja. Pronto, eu tenho sempre um lado muito crítico no meu trabalho. Igreja criança. Este é um dos personagens que entra também na, no, na, neste projeto, que é, que é o bebê, que não se transforma em nada. E o palestiniano, o palestiniano porquê? Porque no alto da barca do inferno existia um personagem que não tinha direito a entrar no barco sequer porque era completamente ostracizado por ter uma cultura diferente, uma religião diferente, que era o judeu. Pronto, eu acho que hoje em dia quem está no lugar do judeu é o palestiniano e por isso mesmo é que eu coloquei o palestiniano ali em vez do judeu. Pronto, que é quase que é considerado que não tem direito a existir, Pronto, basicamente. E é por isso que ele ali está. E este, finalmente, do projeto, é o, o, o personagem que representa o bem e o mal, que é o diabo e o anjo, que são os gêmeos unidos pela anca. Metade em ouro, metade em prata, pronto. Cá está também mais uma cena chocante. <risos> e pronto. Ah, isto, isto foi a primeira exposição que eu fiz com este projeto na galeria que eu tinha, que era Articula. Este projeto teve exposto já em, três, em vários sítios, aliás, também teve exposto, no, no, no, no projeto ali do Rio Ter também, hum, no, no Nimas, teve, teve exposto também no Museu da Marioneta e teve exposto também no Museu do Dinheiro. Ah, este Eu quis pôr esta fotografia aqui, que é o, o Manel Costa Cabral, que foi a pessoa que até hoje me apoiou mais em termos de projetos fi, financeiramente. Pronto. Foi ele que me deu a bolsa de estudo uh, no Arco e mais tarde foi ele que me deu também o subsídio para eu poder fazer as marionetas. Pronto este senhor é o fundador do arco foi o fundador do arco, foi diretor do arco durante muitos anos, hoje em dia já só faz parte lá do quadro mas já não é diretor, mas pronto e é uma pessoa que eu prezo muito, é que isto já foi quando o projeto teve exposto no museu de, de, do dinheiro que teve muito bom, bem exposto e que o Rui também fez parte hum, de um texto que escreveu sobre o meu trabalho não estejas aí escondido <risos> Pronto, aqui acho que o trabalho teve nunca tinha estado tão bem exposto, estava muito bonito. Inclusivamente pude também expor desenhos que eu fiz do próprio projeto. Curiosamente, este projeto é um, um projeto altamente crítico e esteve exposto num espaço que é o Museu do Dinheiro, que antigamente era uma igreja que, agora, que pertence ao Banco de Portugal, e que para entrar lá dentro temos que passar por várias máquinas e detectores de metais. Portanto, mais controle do que isto é impossível. E até acaba por ser quase um contrassenso o meu trabalho de estar lá, mas esteve lá exposto. Inclusivamente eles tentaram censurar alguns dos textos que eu fiz, Uh, e eu, eu mantive a minha posição e disse que não que eles não podiam censurar o meu trabalho e depois no final não censuraram o trabalho e fiquei muito satisfeita por isso mas tentaram são mais... agora chegamos aqui ao ponto alto que é o pensar ter uma opinião crítica e participativa socialmente pronto, o que é que acontece? Eu faço joalharia, que é um, no fundo, é um veículo, eu acho que é o veículo mais interessante em termos artísticos para se poder passar uma mensagem. Porque enquanto que, por exemplo, uma exposição de escultura, de pintura, pá, normalmente estão num espaço fechado, a joalharia é suposto nós andarmos com ela. Portanto, acho que até acaba por ser uma forma mais corajosa de se transmitir algum tipo de pensamento que se tenha, porque implica nós marcarmos uma posição e dizermos o que é que nós pensamos em relação às coisas, que é uma coisa que cada vez mais não existe. Pronto, cada vez mais eh, há um pensamento único, as pessoas nunca se querem comprometer com nada, portanto querem estar sempre bem nas situações todas e nunca mostram o que é que pensam eu tenho uma posição completamente oposta a essa. Pronto. Este, este projeto aqui, que é um projeto que eu já comecei a fazer há muitos anos, que, que, se, que se chama o, Sensibilidade... Isto já é muita informação, lembrar-me disto de sensibilidade do Estado do Planeta. Isto foi uma espécie de coleção de numismática que eu fiz, baseada nas chapas que foram utilizadas na Guerra Colonial, e que as pessoas podiam escolher que chapa é que queriam e colocavam ou numa medalha ou numa corrente. Só que estas chapas não tinham nada a ver com as... Pronto, a chapa colonial trazia o nome do militar e o, nome, e o número mecanográfico. Neste caso, traz uma data de frases de coisas que, que questiona a sociedade e a guerra, seja o que for, não é? do género uh, bullshit, uh, Money talks, Bullshit Walks, sei lá, tanta coisa, I'm So Fucking Beautiful, que tem um bocado a ver com, com a, o egocentrismo e a obsessão pela imagem de hoje em dia, das pessoas estarem tão obcecadas só com a imagem e, e, e se desvalorizar tudo o resto. Pronto, tenho uma ali que eu gosto muito de utilizar, que, que digo que I'm a ter Terrorist of Minds, que eu acho que às vezes é preciso chocalhar a cabeça das pessoas para fazer as pessoas pensarem. A mente política e politicamente. É um trocadilho. Isto é de um suspensório, aquela condecoração coração é de um suspensório. A outra também são coisas militares. Gosto muito desta frase de La Liberté, se ele é de a todo o mundo. E isto aqui é um projeto que eu comecei a fazer em 2003, na altura da Guerra do Iraque, em que decidi fazer um conjunto de peças que era a Galeria dos Abortos, como se fossem uns tubos de ensaio, com vários políticos, com explosões na cara, que estavam dentro dos tubos de ensaio. Não sei se vocês conseguem reconhecer os personagens que estão ali. Um, pronto, isto tinha a ver com a Guerra do Iraque, e tinha a ver também com um documentário que eu tinha visto em Berlim de, de um laboratório que ti, pronto isto tinha a ver com as bombas que tinham sido reventadas no Cazaquistão e de pessoas que tinham levado com as radiações dessas bombas e depois o que tinha acontecido com essas pessoas os filhos dessas pessoas, que apareciam alguns que estavam vivos, que eram autênticos vegetais completamente transformados, monstros autênticos, e depois mostravam um laboratório com frascos de fetos que não tinham chegado a nascer, que eram autênticos monstros que eu nunca tinha visto. Para mim foi o pior filme de terror que eu já vi na minha vida. E essas coisas acontecem. Pronto. E então, como eu fiquei muito marcada com essas imagens, achei que era interessante fazer um projeto com os próprios políticos lá dentro, transformados em monstros. Pronto. e que hoje em dia sabe-se que a guerra do Iraque foi baseada numa mentira e a realidade é que essas pessoas que são responsáveis continuam à solta não lhes aconteceu nada hum, pronto. E, e é assim isto fazia parte da galeria falta aqui um que era o Schroeder que era o alemão mas pronto, estão ali vários este, esta peça aqui Uh, chama-se o Big Brother is Watching You, que tem a ver com o que se passa hoje em dia, também tem a ver com o George Orwell, e é mais uma peça que foi feita baseada num objeto que eu tinha comprado na Feira da Ladra, que eram os olhos de uma boneca, e então utilizei o sistema que tinha dos olhos andarem de um lado para o outro, que são os olhos em vidro, e criei uma peça a partir desses olhos, Pronto, e criei todo o envolcro, com um mecanismo de maneira a conseguir com que os olhos andassem de um lado para o outro, tipo como se estivessem a espreitar. Pronto. Esta é, a é uma peça também, acho que é de 2004, que se chamava A Cada Tia Pôs o Aparelho. Pronto. E, e isto, eu comecei a idealizar esta peça quando começou a haver o boom dos aparelhos nos dentes. Pronto. E então eu achei que é pá, porque não fazer uma peça dessas, porque achei que qualquer dia ia chegar ao cúmulo de começar a pôr também aparelhos dos dentes em animais de estimação, e um bocado também, um bocado no fundo ironizar em relação a, a mais uma vez esta ideia de, pá, de das pessoas quererem ser todas iguais umas às outras, de todas quererem ter os mesmos dentes, as mesmas mamas, a mesma cara, quererem todas fazer operações plásticas, não é todas, mas muitas, utilizar-se, uh, pronto, esse tipo de... No fundo tem um bocado a ver com a falta de aceitação que as pessoas têm hoje em dia. Epá, eu acho que as pessoas não, não se aceitam elas próprias, nós vivemos numa sociedade que estimula a que as pessoas não se aceitem elas próprias e que estejam constantemente a mudar-se a si próprias para acharem que se vão sentir melhor, o que na realidade eu não acredito nisso. Pronto. Ah, há situações que eu consigo perceber e que faz todo o sentido que se façam operações em, em, em, em situações dramáticas e situações que fazem sentido, claro que é fantástico. Agora, a realidade é que às tantas eu comecei a perceber que qualquer pessoa já punha um aparelho nos dentes só porque tinha um afastamentozinho, não sei do quê. Pá, e às tantas, onde é que fica a individualidade de cada um? Onde é que fica... Apá, somos todos diferentes. Porquê é que as pessoas querem ser todas iguais? Porquê é que as pessoas querem pensar todas da mesma forma? Qual é que é o problema de sairmos fora da caixa... E de, no, e de porque é que nós temos que pertencer tudo à mesma coisa? É ok sermos diferentes? É ok termos o nosso próprio pensamento? Eu acho que são de vaca ou de burro, não tenho a certeza. Mas, mas isso também não é muito relevante. Mas acho que são de burro ou de, ou, ou de vaca. São estes dentes da frente. Chegaram uma pergunta, ai, não são humanos e dentes deste tamanho humanos carenda. <risos> Estes são de cabra. Esta peça chama-sementes com todos os dentes. Pronto, E depois também fiz esta peça dedicada ao Botox que chama se chama-se Be Botox Be Fucking Beautiful e que ironizava também um bocado em relação ao uso do Botox em que às tantas era preciso ter cuidado para não se ficar mumificado, porque podia-se dar uma dose a mais e ficar paralisado com a cara, não sei para onde. Pronto, isto também tem... é reciclagem. Eu, eu sempre colecionei imensos objetos, também ligados à medicina. Sempre, sempre me interessei imenso por anatomia, medicina. Aliás, posso dizer que quando ando a viajar... Por exemplo, mais facilmente vou visitar determinados museus que estão mais ligados à história da medicina, à anatomia, do que até alguns que toda a gente vai visitar, porque me atrai. Pronto, já. Eu já estive em Roma, eu já visitei um, em Roma o um Museu da História da Medicina, em que abriram as luzes, aquilo ficava na Universidade de Medicina, estava tudo fechado e abriram as luzes de propósito para eu visitar. Aquilo Ninguém ia lá, estás a ver? Epá, mas eu adorei, adorei ver aqueles objetos... Por exemplo, em Londres, no Museu da Ciência, o andar da História da Medicina é brutal, tem uma coleção fantástica de objetos, até de próteses medievais, de uma série de objetos que efetivamente me atraem. Esse aí acho que não. Sim. Ah, é? Não, não fui ver. Não, esse não fui. Portanto, pronto, isto é tudo a mesma peça. A peça dá para, para tirar, uh, aliás, a, a caixa do, do próprio... Isto é tudo em prata, aquela peça é toda em prata. É baseada nas próprias caixas destas seringas antigas. E depois também fiz, também arranjei outra caixa na Feira da Ladra e transformei-a para poder ser tipo a, a embalagem desta peça. E também recriei um, um, uma... Está-me a faltar o termo. Aquele papel que está à volta do frasco. Não estou, no rótulo, como se fosse também Botox. E pronto. Esta peça uh, fiz para uma passagem de modelos e chama-se Desesperadamente à Procura de uma Ruga. Uh, isto foi um bocado baseado num, num, num título de um filme, que acho que era da Madonna, que era Desesperadamente à Procura de Susana, e eu achei piada a esse título e decidi utilizar Desesperadamente à Procura de uma Ruga. E então isto é uma coleira com uma lupa e uns retrovisores e depois tem uma seringa, que é para a pessoa, em qualquer sítio, em qualquer momento, mal ver uma ruga, poder dar um chuto na, na ruga, que é para ficar liso e não ter rugas. Este é o kit de sobrevivência, que tem a ver com... Que quando foi criado também, também foi um ano em que não choveu quase nada e que eu comecei a imaginar que no futuro, quando houvesse falta de água... Provavelmente íamos ter que começar a reciclar os nossos próprios fluidos para ter água bebível, então imaginei que era uma espécie de algália que, que uh, íamos fazer a reciclagem da própria urina para poder ver com um filtro. Nunca se sabe se não vamos chegar aí. Esta peça foi também de uma exposição que eu participei no Brasil, que é um. De fato, Está um chato. É que ninguém diz nada. Pronto, eu, eu participei... Em 2008, uh, uh, comemorou-se os 200 anos da chegada dos reis de Portugal ao Brasil. E então houve vários eventos e um deles foi uma exposição de joalharia em que convidaram uh, um grupo de portugueses e um grupo de brasileiros a desenvolver uma peça a partir de uma imagem da época ou de, um, ou de um objeto da época e desenvolver uma peça. E a mim calhou-me os instrumentos que o Tiradentes utilizava para arrancar dentes. Pronto. Eu já tinha ouvido falar muitas vezes no Tiradentes, mas eu não fazia a mínima ideia quem é que era o Tiradentes. Até já tinha ouvido falar na Praça Tiradentes e na minha ignorância eu achava que se calhar era um sítio onde arrancavam dentes na rua, sabia lá eu? Uh, e... Quando, quando me calhou este, esta imagem, eu decidi estar a investigar sobre o assunto e percebi que o Tiradentes é só o símbolo da independência do Brasil e era um senhor, que agora não me recordo o nome, mas que tem a alcunha de Tiradentes, que era um senhor que vinha de Minas Gerais, que era mineralogista, era militar, era dentista, tinha diversas profissões e que teve metido no... no ele formou um movimento que era o um movimento de Inconfidência Mineira contra a Monarquia. E por ter sido... Uh, e, e por estar metido nesse movimento, ele foi condenado. Porque vivíamos em Monarquia, portanto, ele foi condenado, foi morto, foi decapitado e foi esquartejado. E andaram a pendurar diversas das partes do corpo dele por várias zonas do Brasil para intimidar as pessoas que fossem contra a Monarquia. E, portanto... Tanto esta peça, que é totalmente reciclada, até estas peças em ouro são coroas que eram da minha sogra, que ela tinha tirado e ela ofereceu umas coroas para pôr na peça, os dentes também, é tudo reciclado. Aquela peça também é toda reciclada, também é o segundo memorial que eu fiz, que é uma alusão às partes do corpo dele penduradas. Isto é uma caixa de, de, de compasso que transformei numa espécie de caixão onde estão dentes... Que ao mesmo tempo estão pendurados num gancho que são de uma máquina de cozer. E eu transformei isto tudo e criei esta peça a partir daí. Depois, esta, esta peça aqui e a próxima são, fazem parte de um projeto em que eu participei, que era uma tangencial da Experimenta Design, para a qual eu fui convidada, que a Carla lembra-se bem disso também, não é? Eu, na altura, tinha uma galeria, que era a Galeria Articula. E, e fiz, eu mais lá à frente vou mostrar mesmo uma imagem dessa exposição, fiz estas peças que têm a ver com a alienação. Esta peça aqui chama-se The Killing Jewel, em que eu faço uma analogia entre a obsessão pelas drogas e a obsessão do dinheiro. Daí o facto de ter o conteúdo em ouro lá dentro. E esta peça chama-se O Dispositivo de Antiesistência, em que imagino que no futuro as pessoas vão andar assim com uns dispositivos, com uns líquidos, espetados aqui no pescoço, que as transporta para uma realidade virtual que não é nossa e que tira a dor emocional, a dor física, transforma a imagem, as pessoas iam estar sempre a viver numa realidade que não era a delas, que era outra realidade qualquer. Portanto, tudo isto questiona também um bocado onde é que, onde é que começa a realidade e começa o virtual, Uh, o que é que as, as pessoas preferem viver na, na virtualidade ou, n, ou na realidade e aonde é que isto nos vai levar o vi, viver na realidade ou no, ou no virtual eu questiono imenso, pronto, se calhar se calhar sou muito cética ou se calhar podem achar que eu sou muito antiquada mas a realidade é que eu gosto de viver na realidade um, pronto Acho que esta peça, também com, com umas bolsas recicladas. Estas peças já têm a ver com outro projeto, que era o tráfico de órgãos, que se chama tráfico, em que eu fiz várias peças que eram embaladas em vócros destes, que é um coração, um rins, estes também, são tudo peças em resinas esculpidas. E pronto, e temos aqui esta peça que foi a tal peça. Há bocado estava a falar no polvo, e aqui volta a aparecer o polvo, mas noutro contexto completamente diferente e com outros materiais completamente diferentes. Esta peça é feita com resina, pigmento, silicone e os ganchos são em prata com, com banho de ouro. E esta peça chama-se o Big Sucker e tem a ver com o negócio do petróleo. Pronto, isto fez parte de uma exposição internacional que se chamava o I Care a Lot que era uma, uma exposição que também teve depois na galeria que eu tinha, e que esta exposição tinha a ver com os conflitos do Médio Oriente. Então os, os artistas que participaram foram convidados a fazer uma peça que estivesse relacionada com esses conflitos. Eu fiz esta peça, que é uma mistura de sangue suga com um polvo, em que simboliza o negócio do petróleo e os países ricos com o know e o poder para sugarem os países vulneráveis... Pronto, e, e, e os tentáculos porque chegam a todo lado como têm esse poder conseguem chegar a todo lado e sugar tudo este outro projeto é um projeto que eu fiz à, men, à, à relativa em 2015 mais uma vez com fotografias da Patrícia Almeida aliás foi, foram as últimas fotografias que ela fez do meu trabalho e este projeto chama-se O Triunfo dos Porcos não sei se vocês já ouviram falar neste livro, do Triunfo dos Porcos. Parece-me que saiu uma nova edição, que lhe deram outro nome, que é... Que é, o, uh, the peraí, é uh, não, não deram-lhe o título original em inglês, que é... Sim, mas isso é em inglês, não me estou a lembrar, é em português. A Quinta dos Animais, que eu acho muito menos interessante do que o Triunfo dos Porcos. Pronto. E, portanto... Eu quis utilizar esse nome do Triunfo dos Porcos, que aliás eu tenho esse livro, e desenvolvi uma data de peças uh, que são os brincos com o formato daqueles, daqueles brincos que se põem nos porcos e nas vacas para os marcar, quando os numeram, pronto, e, e pronto e porque eu, isto tem a ver um bocado com Uh, lá, lá está com, com esta visão unilateral das coisas e das pessoas cada vez mais quererem olhar num só sentido, em termos de vivência, em termos de político, não é? E, portanto, questionava-se não valia a pena começar também a meter brincos de porcos e vacas nas pessoas, já que querem ser assim tão condicionados. E o, mil, o 1984 também é outro livro do Jorge Orwell. O, o 1984 também tem um bocado a ver, no fundo, com isto tudo. Sim, também não. Eu fiz vários, eu fiz vários números, mas depois a May também punha o um 1984, que é mais uma referência a um dos livros dele, que também tem a ver com, com, com este trabalho. Isto aqui já era um anel que eu fiz também, que se chamava o diamante de sangue. Eu já trabalho há 30 anos, há 30... não, há 30 não, há mais. Há 30 e tal anos em joalharia, e posso dizer que até hoje nunca trabalhei com um diamante. E questiono... pronto, a minha forma de trabalhar não tem de todo a ver com a joalharia tradicional, não tem de todo a ver com o valor material dos materiais. A minha forma de trabalhar é, um, é uma forma artística em que eu quero passar uma ideia através das minhas peças. Quero passar uh, um bocado o que eu penso, a minha visão sobre o mundo, o questionar o, o mundo que me rodeia e fazer as pessoas pensar. Depois, entretanto, estamos quase a chegar ao fim, eu acho que esta é, é a última parte em que eu tenho aqui, que é os ateliês que tive, projetos e galeria articula, em que eu vou mostrar aqui alguns dos espaços. Pronto, há bocado estava a falar na tal exposição que eu fiz na ZDB. E pronto, e agora posso dizer que quando volto de Berlim, então, naquela altura, já depois de ter acabado o arco... Hum, Voltei a estudar à noite, fiz o 12º ano e depois comecei a meter-me num projeto com amigos que era a Galeria ZDB, a Galeria Z dos Bois, que vocês já devem ter ouvido falar. Basicamente éramos 15 jovens que não estávamos de todos de todo contentes com o panorama que existia a nível de galerias e das possibilidades que tínhamos de expor o nosso próprio trabalho, então nós quisemos criar uma galeria alternativa que Desse possibilidade a, a um artista qualquer comum, sem ser muito conhecido, de poder expor o seu trabalho. E foi assim que, que começou a ZDB, éramos 15, alugámos um espaço e, e nós todos pagávamos a renda daquele espaço. Que posso dizer que na altura até me custava bastante estar a pagar a minha parte. Pronto, mas, mas nós acreditávamos nesse ideal e inicialmente foi assim, até que depois quem ficou conseguiu apoio, e hoje em dia é uma instituição quase, mas na altura quando começou era assim, éramos 15 que pagávamos o espaço. E isto foi uma das exposições que eu fiz lá, com, fotografia, com fotografias da Patrícia Almeida, este cartaz foi feito pelo Totrips Trips, e pronto, com... Isto sou eu a montar, porque eu esta exposição até as montras para as peças fiz. Portanto, eu fiz tudo, desde as montras às peças, montei a exposição e ainda fiz com a Patrícia. A Patrícia ainda experimentou, teve a fazer comigo as molduras para as fotografias dela, que também eram das minhas peças. Portanto, isto foi, foi, a, foi, foi a tal exposição na ZDB que foi feita com andimes, umas estruturas de ferro. Estas estruturas foram feitas na Lema Alto, naquele espaço que eu estava há bocado a falar, do olho. Por isso é que eu trabalhava na altura também com ferro, não é? E isto era, foi, foi, a primeira, foi o primeiro espaço da ZDB, foi este, que era na Rua da Vinha. Cá está aquela peça também, numa das montras. E pronto estamos a falar de 95 países deve ter sido para em 95 este já Epá, eu tive muito mais outros ateliês mas eu não tenho fotografias outra das coisas que de facto eu sinto-me completamente desenquadrada dos dias de hoje é que eu não tenho muito aquela cena de estar sempre a tirar fotografias nem selfies o que é que acontece eu posso dizer que eu tive uma Tive em 88, pai, uns 4 meses em Amsterdão, não tenho uma única fotografia. Tive 2 anos em Berlim, não tenho uma única fotografia de Berlim. Pronto. E dos espaços onde eu ia passando, muitos deles eu não tinha fotografias. Eu tenho. Este já é. Este já é, um, já, já é para o terceiro ou quarto ateliê que eu tive, finalmente tenho umas fotografias do quarto ateliê. Eu, inclusivamente já me aconteceu pessoas me darem fotografias de peças que eu tinha feito que não tinham um único registro dessas peças. Hoje em dia, ainda tentar recolher, porque eu já fiz tanta coisa, em 30 e tal anos, já fiz tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que claro que há coisas que ficaram, que se perderam. Mas... Mas isto era um dos espaços que eu tive, um dos ateliês, que tinha também uma sala para, para fazer exposições, lá tem o cabelo vermelho. <risos> E esta é a galeria que eu tive, que era a Galeria Articula, que, que, que inaugurou em 2007. Tive esta galeria durante cinco anos, até que se tornou, pá, o pico da crise, a coisa que foi muito complicado manter uma galeria pá, com, com jogaria contemporânea, sem estar a desvirtuar o projeto, sem transformar este espaço num espaço muito comercial, porque eu não queria desvirtuar o, o que estava a fazer. E, e não foi fácil, não foi fácil até que acabei por fechar. Mas a galeria era muito bonita, como podem ver. E fiz diversos projetos aqui na galeria. E era bastante grande, tinha quase 80 metros quadrados a galeria. Que era na Rua dos Remédios. Era mais, isto era a monta principal, onde eu, onde eu expunha uma parte dos trabalhos. E depois isto era a parte das traseiras, que também tinha um espaço grande para fazer exposições. Isto foi. Uh, eu aqui só, só pus fotografias de projetos que eu acho que têm um lado social ou de crítica social. Ou, ou, ou de algum tipo de preocupação social. Neste caso, foi um projeto da Ana Cardim, que é uma colega minha, que desenvolveu o um garba de em que entregou. Como é que foi isto? Ele, ela mandou fazer uma data de pinos em prata uh, e entregou, parece-me, 90 e tal artistas portugueses e internacionais. E entregou cinco sacos de plástico que se punham no pino e que cada um, ao longo dos cinco dias, ia lá pondo coisas que achava o que é que para essa pessoa era valioso ou desperdício. E, pronto, e, criou, e, e depois fez-se uma exposição muito interessante, que foi esta, com vários expositores, com o que cada um lá tinha colocado dentro desses sacos. Isto era lá à parte de trás da minha galeria, como podem ver, são... Estão aqui representados imensos artistas, cada expositorzinho destes com cinco sacos representa um artista diferente. E este era o meu trabalho que eu tinha posto, que mais uma vez é um trabalho político, que tinha a ver com guerras também, o que é que estava por trás, em que um dos sacos pus a crianças mortas pela guerra, o outro tem gasolina, o outro é um saco vazio que tem a ver com o, o discurso do vazio, o discurso político do vazio e depois palavras palavras de impotência não é o que é que estava mal e palavras de esperança pronto e então o que é que era no fundo eu estava aqui a questionar o que é que era valioso se era o dinheiro e, e, e, o, e, e o petróleo ou então mais ou então se era mais valioso a vida das pessoas a vida de crianças pronto todo, todo o nosso o que nos rodeia não é um questionar afinal, não me lembrava que tinha aqui mais isto. Ai, não, claro, isto é outra exposição. Eu é que pus os nomes. Tá bem. Então, isto é, é, tal, é o tal projeto da tangencial uh, que expus assim, desta forma, com fotografia. Eu, normalmente, nos meus projetos, muitas vezes gosto de utilizar a fotografia como um componente das minhas peças. Porque acho que reforça a ideia do que eu quero transmitir. Eu lembro-me perfeitamente, porque eu estava lá todos os dias, não é? Eu lembro perfeitamente de pessoas que entraram para ver esta exposição, chegavam lá, ficavam chocadíssimas, viravam a cara e iam-se embora. Só de verem a seringa espetada no pescoço, ficavam logo chocadas. Por acaso era, era engraçado. Havia todo o tipo de reações, mas havia muito essa reação, não é? Esta é a tal do I Care a Lot. Isto foi o cartaz que foi feito para a exposição que foi feita lá na galeria e que tinha a ver com os conflitos, não é? E isto foi a mesa redonda que eu também organizei. Este, este colar, por acaso era engraçado, que era feito com cocós de camelo embrulhados em folhador. Pronto, e esta exposição, o que teve de interessante também, para além dos trabalhos que cada artista fez sobre os conflitos, eu também quis criar ali uma, uma coisa que foi, eu de um lado da galeria pus algumas das peças na montra principal com toda a visibilidade e com toda a luz de holofotes, e do lado oposto, à outra parede, estava um armário com compartimentos todo fechado, em que o resto das peças estavam nesses compartimentos. E o que é que queria dizer? Queria dizer que nós não nos podemos só ficar pela informação que nos é dada, temos que, se queremos saber mais temos que procurar a informação também, temos que procurar esse conhecimento. E portanto, depois eu tinha lanternas para as pessoas abrirem as portas e procurarem o resto da exposição, que estava fechada. Neste caso já está aberta, mas... Quando se inaugurou, ela estava fechada, deste lado. Esta é a Hillary Clinton. Esta peça é feita a partir do resto de um capacete militar, também. As casas destruídas. Torre de Vigia. Isto são as várias reliões representadas em balas. que Aquilo são várias balas soldadas umas às outras. E este já, já, já é outra exposição que eu fiz com insetos, que foi uma exposição também com, com duas artistas estrangeiras que fizeram lá na galeria. Aliás, foi uma das últimas exposições que eu fiz na galeria. É, é, aquele era um dos meus filhos que eram estas duas, que era a Kelly e a Marta Madsen, e que a Kelly tinha um conjunto de alfinetes feitos com pele de galinha tatuada, e a Marta tinha uma data de insetos também, e era esta exposição, e tinha taxidermia, em joalharia também há muita gente a trabalhar, lá está com animais mortos e com taxidermia. Isto era um dos alfinetes com pele de galinha tatuada, não está é com uma grande resolução. E isto era ela a mostrar as galinhas, tatuava assim, depois sacava a pele, esticava e punha nos alfinetes. Pronto. Deve ter gasto imensas galinhas, imensos frangos. <risos> e pronto, isto foi uma das últimas exposições que eu também fiz, que foi o insetário, com montes de insetos. Este é o meu novo ateliê, é o meu ateliê atual, que é no Camões. Que já é um ateliê bastante mais pequeno, é uma sala, mas estou numa... Pronto, estou no centro da cidade, num quarto andar, mas, mas é um ateliê pronto estou no centro. Deixaram-me usar estas salas no dia da inauguração, que são umas salas que estão ao lado para expor mais trabalhos. E pronto. E acho que chegámos ao fim. Sim. Pronto, esta é a última fotografia. Até que enfim... Até que enfim, que acabou a minha parte. A minha parte de estar para sim, aqui a debitar informação. Não, não, mas não acabou, porque perguntas. eu acho que... Não sei se há perguntas... Bem, eu espero bem que haja. que Senão é? deste... se não, não há bolo, não é? Foi a ameaça... <risos> Ah! Eu gostava de saber durante muitas exposições tinha o título joias e objetos e vi também o sim. Uh, na, na articula parece que sim, tinha sim, e sim, sim. também a placa a placa da articula objetos joias pronto é assim em joalharia contemporânea uma das no fundo a joalharia contemporânea é uma forma de arte como outra qualquer e acaba por ser quase uma mini, são uma espécie de mini esculturas. Portanto, muitas vezes eu faço peças e outros colegas meus fazem peças que são objetos, que muitas vezes até são objetos que nem dá para usar, ou, ou, que são só objetos positivos. Por exemplo, aqui o meu colega que é o Luís, que também faz joalharia, que vive aqui também nas Caldas. Ele também tem uma série de trabalhos que são objetos. Pronto, porque é um veículo, uma forma de passar a informação através de objetos, que de alguma forma estão sempre relacionados com o corpo, mas são um objeto. De qualquer forma, uma joia é sempre um objeto também. Pois, é, essa é a minha questão da sua definição. de. Ah, pronto. Eu, quando comecei a fazer joalharia, eu não tinha propriamente aquela preocupação de fazer uma joias usáveis. O que me interessava era passar uma mensagem. E, e eu acho que isso se foi prolongando ao, ao longo do tempo. É evidente que eu não quero passar aqui a ideia falsa de que eu vivo disto tudo que está aqui. Eu, uma parte destes trabalhos eu consigo vender, mas os trabalhos mais difíceis e mais conceptuais são extremamente difíceis de vender, só que são os que me dão mais gozo. Eu tenho que fazer peças um bocado mais vendáveis para poder sobreviver, que é o caso daquele colar que passou no programa, aquele com as asas de inseto. Eu não fiz grande questão de meter aqui peças um bocado mais vendáveis, porque eu tenho um trabalho tão grande que se eu fosse pôr também essas que nunca mais saíamos daqui. Estávamos até amanhã aqui, já todos a abrir a boca e, e fartos de ver fotografias. Em, em relação ao seu método de trabalho, há pessoas que chegam perto de si e dizem, pedem uh, determinada peça para ou vêm com uma ideia para, para ter essa... Felizmente ter que a maior peça. parte das vezes não vêm com ideias. Deixam isso comigo que é muito melhor. Às vezes vêm, mas é raro. De uma forma... Às vezes acontece, mas de uma forma geral as pessoas que também é, é para isso que eu também quero trabalhar, não é? Claro que é? Eu não sou propriamente só uma executante de coisas. Eu, eu tenho, eu gosto de pensar no objeto, eu gosto de desafios. Por exemplo, aquele, aquele alfinete que há bocado mostrei que tinha uma peça que mudava de um lado para o outro, aquilo foi uma encomenda que me fizeram. E uma encomenda engraçada, que por acaso até era uma coisa católica, porque aquilo até era... Um, um, uma, ela era a minha cunhada, que era americana, e a mãe dela era muito católica. Então fazia anos e eles queriam que eu fizesse uma joia para a mãe que tinha a ver com a trindade. E então a trindade que tinha a ver com... Como é que era? Quatro fases, com três níveis diferentes. Era assim uma coisa qualquer que eram quatro fases, com três níveis diferentes, e depois ela queria que eu usasse uma pedra também, e era importante também a mudança. E eu criei aquela peça. Fiz aquele labirinto, com quatro fases, três níveis diferentes, com uma pedra que andava de um lado para o outro, que podia ficar parada. E é isso que é um desafio. Para mim, o um desafio é dizerem-me, olha, dar assim uns, uns pontos de referência e darem-me a liberdade para eu poder desenvolver o que quer, porque senão é uma seca, eu não gosto de estar a ser condicionada. Claro que às vezes há determinadas condicionantes que tu tens que ter, como é evidente, mas é bom como artista ter essa liberdade para fazer uma peça, senão... Eu já ouvi várias vezes que me vieram pedir ah, queríamos que fizesse umas alianças. Ah, está bem, então vamos... Ah, não, mas eu quero assim mesmo, normal. E eu viro-me para eles assim, olha, então é melhor ires a uma orivesaria qualquer, vai-te sair mais barato. Pá, e para mim é uma seca para fazer isso. Pá, vai a uma orivesaria. Eu já há montes de vezes fiz isto. Se calhar há muitos colegas meus que não o fariam. Mas quer dizer, não me faz sentido. Se as pessoas vêm ter comigo, conhecem o meu trabalho, vêm pedir para eu fazer umas alianças normais. Epá, eu até me sinto um bocado chocada com a desvalorização. Epá, quer dizer, ouve lá, há tanta gente a fazer isso, pede a outro. É tão simples quanto isso. E tu és o porta-voz aqui desta gente toda? Ou... ou mais alguém vai fazer perguntas? Eu percebo que vocês também pronto. não se sentam à vontade de falar com o micrófono. Pronto, toda a gente. Claro que sim. É assim, uh, Olá, pronto, como, como faz as peças assim com sentido mais crítico e menos funcional, como disse agora, Sim. Uh, a Teresa intitula-se de artista ou como designer crítico? Eu, eu nunca me intitulei como designer. uma boca para mim. Pedro. Ah, ok! Ok, <risos> Não não, não, não, não. Que... Eu, eu normalmente... Eu, eu houve uma altura na minha vida que eu cheguei a achar que era uma arrogância da minha parte estar a dizer que eu era artista. Pronto, que eu, de certa forma, eu até acho que é uma certa arrogância. Pronto, quem é que sou eu para decidir se sou artista ou não? Mas, se calhar, sou, mas, se, até sou, não é? E, portanto, a partir de uma certa altura decidi assumir isso. Sim, sou artista. E detesto que me chamem orivos. Bem, quando... Ai, és e ó. Hã? Orives ourives tem a ver com ouro. Os orives trabalham só com ouro, de uma forma geral. Pronto. A joalharia já é um termo mais lato, que já abrange muito mais coisas. Mas é normal, porque nós, a nossa cultura portuguesa é muito baseada na orivesaria e há uma tradição fortíssima, principalmente no norte do país, não é? Da, da, da filigrana e, de, pronto, da, da, da, do ouro... É. Existe essa, essa tradição, não é? De Gondomar e lá para o Norte. Mas pronto, aliás, eu agora já um bocadinho menos, mas ainda hoje em dia, tipo, eu digo que sou joalheira e pronto, e automática. Ai, trabalhas com ouro e pedras. Pronto? pronto É um bocadinho redutor, mas pronto, eu entendo. Eu entendo também porque já é uma coisa já tão antiga, que vem de há tantos anos. Que, efetivamente, eu sei que é muito difícil combater essa ideia porque a joia sempre foi um sinónimo de poder, de poder económico, de poder, de, de poder pronto. E, e como tal, sempre foi vista como ai, eu tenho isto porque é valioso, não, eu vou comprar isto porque é ouro e diamantes, vale não sei quanto, ai, eu vou comprar à minha noiva aquele anel porque custa não sei quantos milhares de euros, pronto. E combater isto é muito difícil. Então só queria se você conceptualiza os objetos é, com... Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. <risos> uh, se você conceptualiza os objetos com o propósito de, de usar no corpo, com o sentido crítico, ou é mais para ficar parados em exposição? Para as duas é coisas. É, é que muitos parecem que Não, têm... alguns não dá para usar mesmo. alguns não dá para usar mesmo, há outros que dá. Alguns parece que vem, o sentido crítico vem de, do, da interação que tem com o corpo, como aquele Sim. do petróleo ou, ou das agulhas. Ai, essa, essa, esse objeto que é um objeto, que é o Big Sucker, é um objeto que é supostamente, é, é suposto ser tipo faquir, que é para espetar no corpo, daí aquelas agulhas todas. Pronto, mas é um objeto simbólico, é uma, tem uma simbologia. Pronto, mas a ideia era que aquilo espetasse no corpo. Tipo, daí ser uma sangsuga que, que sugava. Isso é a particularidade da joalharia, então, não é? Uh, Pode-se. Tem essa interação com o corpo, não? Da... Sim, sim. Não sei o que responder eu, a isso. Eu, eu queria só responder ali à provocação, não é? Porque. <risos> <risos> não, até, até Sérgio, -te, Tem a ver com esta. Mas pronto, é só porque vem mesmo no seguimento da tua intervenção que o que me parece que aqui também está muito interessante e, e, e muito visível é essa dialética entre uma peça que é feita pensando no corpo mas não usável mas o corpo está lá como a sangsuga que inverte o projeto convencional da joalharia, que é subjugar só o corpo e ser utilizável quer dizer se eu não posso cobrir o meu corpo dessa riqueza para que é então a joia então e, e é nessa, e já passando a bola para a Carla, é, nessa, é nesse tipo de pensamento e de trabalho que a Teresa tem que nos interessa discutir em termos muito mais alargados de um, de um pensamento crítico na construção de objetos, que no vosso caso se aplica ao design. Portanto, o corpo aqui está em, várias, está em várias modalidades. Está um corpo que dita como é que a peça é, mesmo que não seja usável, o botox, Uh, a killing de ouro, uh, o orque, se injetar, morrer Como ao contrário, como de repente obrigar o corpo a usar os objetos de estrutura ou alguns dos, dos, dos, dos insetos, obrigar o corpo a usar uma peça que, eventualmente, até o corpo se altera na sua performance ao usar essa e a peça. e criação das peças, muito rapidamente, antes só, da Carla, deixa-me só dizer aqui uma coisa: em relação à criação das próprias peças, tão depressa. Eu penso numa peça que eu quero fazer e procuro encontrar coisas para essa peça, como também já me aconteceu, colecionar objetos que me atraem e pensar assim... Um dia mais tarde eu vou usar isto numa peça, que foi o caso daquela peça da seringa, que é do Bibotox Be, Be Fucking Beautiful, eu já tinha comprado aquela seringa há anos, tinha adorado aquela seringa, e pensei assim, um dia eu vou utilizar isto, e houve um dia que de repente fez-se luz na minha cabeça e pensei na peça que queria fazer, e foi assim que surgiu. Se, não lá o objeto, não se calhar não tinha acontecido. Houve uh, a provocação, é porque hoje de manhã a discussão aparece sempre, é uma discussão que aparece sempre no, no, com os alunos de design, não é? Uh, ah, mas isso é arte, não é design? Ou, é design, não é arte, não é? Ou, ou, eu nunca disse que a Teresa mulher era designer, disse a Teresa mulher vem cá. Não é? Mas também porque catalogar uh, não, tudo e mais alguma coisa. Não, não é? Esta coisa de, de, desta obsessão de se, de se catalogar, infelizmente, os alunos das artes já tiveram que ir, portanto, se calhar até tinham aqui uma discussão interessante sobre esse, sobre esse tema. Eu acho que há uma questão que a Teresa disse, tem que a ver com a liberdade este tema tem a ver com a há liberdade. Uma, questão, de uma de frase que catalogar. eu sublinhava, quer dizer, há muitas na, na, na, na apresentação dela que foi fundamental, até para sublinhar aquilo que falamos hoje de manhã, com o terceiro ano, que tem a ver com o facto destas joias poderem ser usadas e utilizadas na rua, e não necessariamente em contexto de exposição, uhum. traz para estas joias o mesmo que traz o design ou a cultura material. Uhum. Que é a ideia das pessoas poderem imaginar como é que era a vida delas, se, utilizassem, se existissem mesmo aqueles objetos. Ou seja, mais importante do que nós sabermos se podemos usar aquele uh, capacete de tortura, se aquilo uhum. é que mundo é aquele não é? Uhum. em que as pessoas têm seringas uh, a injetar o alimento. Uhum. E é isso que estas peças da Teresa trazem, este debate, esta discussão, esta crítica, esta provocação. Não é? uhum. que, Eu gosto muito uh, uh, uh, uh, pronto, <risos> que uh, uh, abre um território, seja ele no campo artístico, seja ele no campo do design, o que eu acho que é mais interessante, no campo do design e da joalharia, e daí ela está na fronteira, eventualmente, entre os dois, ou não, não me interessa muito, como já perceberam, discutir isso, interessa mais uh, uh, que, como são objetos que nós utilizamos no dia-a-dia, ou podemos utilizar no dia a dia, eu uso um anel, é? Tem uma pulseira, ou usa uns brincos, outro. como são coisas que nós usamos normalmente, uh, nós podemos imaginar, a partir destas referências, então, e se eu usasse aquilo? Que mundo era aquele? Hum. É, é esse ou é este que nós vivemos mais no sentido crítico, não tanto no especulativo, mas no sentido crítico? Que raio de mundo é este, não é? Em que as mulheres andam todas, a, as mulheres, os homens, hum, a usar aparelhos, não é? Em que somos todos iguais. E estes objetos têm essa função que eu acho que é primordial. Eu posso... Agora, deixem-me só dizer muito rapidamente aqui uma coisa. A propósito dessa coisa de quererem saber se é joalharia, se é design... Pá, a mim sempre, para já acho que é um, uma condicionante brutal as pessoas terem que se condicionar a uma determinada coisa. E isso, para mim, significa falta de liberdade. E eu acho que a necessidade que as pessoas têm de se catalogar revela um bocado de insegurança. É, inse... é dar-lhes segurança, catalogarem-se com qualquer coisa. É uma segurança. aí eu sou doutor. aí eu sou engenheiro. aí eu sou não sei o quê. Pá, isso acontece, mas, aliás, a propósito dos doutores e dos engenheiros, epá, eu te... vivo num prédio em que cada vez que há uma reunião de condóminos é o senhor comandante, o senhor doutor. E eu sou a Teresa. Portanto, eu não tenho direito a ser, como não tenho esse estás a ver, pronto, mas, mas é assim, é dá-lhes segurança, as pessoas acham que por terem esse, esse carimbo na testa, que são alguma coisa, e para mim não é nada, isso não é nada, isso não significa nada, significa que as pessoas tiver, tiraram um curso, mas se depois a nível pessoal, forem uma pessoa sem, sem convicções, sem princípios, o que é que é essa pessoa? Acho que há coisas muito mais importantes do que só o catalogar. Uh, aqui. <risos> ah, tenho uma dúvida. <risos> Desculpa. É uh, Repara que há sempre uma preocupação com a reutilização de, de materiais. Mas é só uma preocupação ambiental ou também há é uma preocupação de uh, atribuir uma espécie de dignidade a objetos que estão em desuso? É tudo. É tudo. Acho que são é as duas coisas. No fundo é estar sempre a criar uma nova vida para as coisas e porque não, não é? Porque no fundo a, a, a vida, a morte faz parte da vida e a vida faz parte da morte. E para nascer algo de novo tem que morrer alguma coisa. E portanto é tudo um ciclo. E no fundo a nossa vida é isso e eu acho que nós vivemos hoje em dia numa sociedade em que se foge constantemente disso, foge-se da morte a sete pés, as pessoas... Não, não se querem confrontar com essa ideia de que nós um dia vamos morrer e que é ok envelhecer e que faz tudo parte de um processo e que uma pessoa não se tem que sentir mal porque está a envelhecer e tem umas rugas. Pronto. E eu, isso a mim, acho que isso é tão desumano, quer dizer, e que faz com que as pessoas deixem de ser humanas, não é? Acho que, se calhar, o que falta hoje em dia é as pessoas começarem a olhar-se mais para elas próprias e para a alma de cada pessoa, em vez de estarem a olhar só para o envolcro. É olhar para o conteúdo, que é o que faz falta nesta sociedade, é olhar para o conteúdo verdadeiramente. Mais. É em continuidade também com a questão que acabaste de colocar. E tu, a Teresa, usou aqui a palavra reciclagem e eu terminasse um bocadinho cada vez que ela usava a palavra reciclagem. E tu já uh, colocaste a questão do ponto de vista da reutilização, porque eu acho que o que ficou muito claro aqui no que a Teresa nos trouxe, e agora quando referes, tinha aquela seringa há não sei quanto tempo, estava lá guardada, que é tinha. E aí liga-se diretamente, e não é importante se é joalharia, se é artista, se é designer, mas liga-se à qualidade do pensamento projetual, que é isto que estamos a tentar trabalhar convosco, não é? Não é só uma reutilização e uma reciclagem, mas é, um, é, um, é um, um objeto que é colecionado por ti e que ali fica à espera. Não é preciso reutilizá-lo e usá-lo porque sou uma pessoa muito consciente do ambiente. Não, é uma, é uma relação com o mundo que, que aceita que possa, que possa disputar um pensamento projetual a coexistência de vários objetos em diferentes momentos da sua vida, que é o que leva a que os ossos também possam entrar, que já são outra coisa, já não são ossos. Já não são restos humanos, é um objeto que está no novo estatuto, como as lentes estão no novo estatuto, as asas das coisas. Pronto, esta capacidade de percebermos que, que os objetos também vão mudando de estatuto e que é o trabalhar que o corpo vai mudando também, como acabaste de dizer, vai envelhecendo. E essa dimensão dinâmica que é muito bonita também no teu trabalho, essa aceitação uh, de resistência e de alternativa ao discurso higiênico e disciplinador que nos estão sempre a, a trazer, não é? E tu fazes isso de um modo que é mesmo... Uh, material e, e muito complexo, para usar a tua expressão, que liga complexidade técnica, mas já percebemos que as camadas de complexidade são aqui várias e têm a ver com a tua manipulação dos objetos no, no seu vario, nos seus múltiplos estatutos e na sua relação com o corpo, que também é um corpo vário, não é a mulher, não é o homem, é, é um corpo variado. Algumas... Até porque essa questão ambiental num é, tipo de trabalho deste género é muito reduzida, não é? Ok, ela recicla porque tem essa preocupação, mas quer dizer, não é isso que vai mudar os problemas ambientais do mundo, não é? Não é? Reciclar aquela caixinha ajuda, pelo menos simbolicamente, pode ser importante. Mas influencia, não é? Porque é um trabalho que é exposto, não é? Portanto, há sempre uma influência das pessoas. Olha! E pode ser que haja mais pessoas que comecem cada vez a fazer mais também. Não, é que a questão não era no, no sentido, por exemplo, no, no design industrial acaba por haver muito essa preocupação realmente ambiental, uh, mas era um pouco mais pela sua ideologia, se era mais focada na própria reutilização, ou seja, num, num lado ambiental, ou nessa de dar ao, ao objeto e ao material um novo estatuto. Uma, é, pronto, é uma Eu saúde. acho que faz tudo parte do mesmo. Uh, lá está. Eu acho que nós vivemos numa sociedade em que tem imensa necessidade de compartimentar tudo e dividir tudo. Eu olho para as coisas como um todo. E as coisas podem ter várias informações, e vários objetivos e várias funções. Pá, isso para mim é não há problema nenhum, é um bocado como, por exemplo, uma pessoa vai ao médico, eu, eu cada vez mais prefiro ir a, a, a medicinas alternativas que olham para o corpo como um todo, porque, por exemplo, a medicina supostamente tradicional, que é a nossa, que é a vigente, compartimento ao corpo completamente e vais ao especialista do joelho, ao especialista disto e daquilo, estão-te dá a medicação para isto, podem estar a fazer bem isto, mas depois o resto do corpo está todo demarado e faz mal ao resto tudo, mas isso não há problema porque ali ficou bem. Pronto? E não olham para as coisas como um todo. Eu não me faz sentido isso. Eu gosto de olhar para as coisas como um todo. Eu gosto de pensar, isto acontece porque há uma razão para as coisas acontecerem. Nada acontece por acaso. Há sempre uma causa. As causas têm consequências. Os... Tudo tem consequências. E eu acho que é essa parte que as pessoas muitas vezes não querem ver. Para as coisas estarem a acontecer, de ter, por exemplo, no planeta, ou o estado em que as coisas estão, estão, porque é uma consequência de uma série de coisas. E é uma, consci... e é uma consequência da desresponsabilização, muitas vezes, de maior parte da população, não se querer envolver e não ter uma atitude cívica em relação a uma série de coisas, que faz com que nós estejamos agora com o planeta como está e com as políticas como estão. E pronto, vou lá, porque no fundo as pessoas têm que, ser respons... têm que se responsabilizar. Nós somos todos responsáveis, não são só os políticos que são. Eles podiam ser corridos se as pessoas se unissem e, e fizessem alguma coisa para isso, pronto, é um bocado... Há, há toda uma responsabilização que muitas vezes as pessoas não querem ter. Porque dá trabalho, porque é uma chatice... Pronto, houve lá, claro, eu, eu, para ter o meu trabalho, e eu para fazer as coisas que gosto, eu sofro grandes consequências disso. Como devem calcular, eu não ganho rios de dinheiro, nem ganho... Eu não ganho muito dinheiro, eu ganho, vou ganhando algum dinheiro com o meu trabalho. Eu tenho consciência disso, foi uma escolha minha. Têm sido escolhas. Eu faço a escolha de fazer determinadas coisas. Sei que vou ter consequências com elas. Epá, mas se calhar prefiro fazer isto assim do que se calhar fazer de outra forma. Pronto, são escolhas. Mais? Então, só há aqui quatro pessoas que comem bolo. Não há mais? Eu acho que as escolhas fecham bem... Aqui o, esta conversa. Queria agradecer é recorrente mais. Recorrente, mas é. Disso. é, mas. É a maioria das escolhas do que fazer com, com o que aprenderam na faculdade. Querem fazer, não é? Uh, Teresa, obrigada mais uma vez. Para a semana, a Marta de Menezes, uh, nove, é... exato, aquilo está mal. É dois a oito, dois a às quartas da tarde. A Marta de Meneses. Teresa, obrigada por teres vindo cá até connosco e uma salva de palmas à Teresa.